Graça e paz, amada igreja, é uma satisfação poder novamente compartilhar com os irmãos o estudo da palavra de Deus neste dia, do qual Deus nos inspirou um tema muito pertinente para este tempo e o tema ao qual nós escolhemos para ministrar hoje a igreja pela graça de Deus terá por título o comportamento cristão um desafio do século 21 e o nosso áureo ele se encontra em Hebreus no capítulo 13 dos versos de 1 a 18 leremos nesse momento apenas o versículo 1 e os irmãos que quiserem acompanhar através da leitura da sua Bíblia, abram a palavra em Hebreus 13, a partir do capítulo 1, que diz assim, o primeiro versículo, Seja constante o amor fraternal, até aqui no momento. A respeito do comportamento, nós podemos dizer que ao longo do tempo, muitas teorias têm sido alteradas, desconstruídas, complementadas ou até mesmo ressignificadas. E quanto mais os pesquisadores descobrem novos comportamentos que passam a ser inseridos e praticados dentro das comunidades, sejam elas sociais, igrejas de uma forma individual ou coletiva, esses pesquisadores sentem a necessidade, o dever, o desejo de questionar, de indagar, de debater, de explicar as fórmulas que serão aplicadas através de estudos em áreas como antropologia, sociologia, filosofia, além de ética e cidadania. E tudo isso se dá em nome do que nós chamamos de uma evolução social e cultural. Afinal, nós vivemos numa era de globalização. E a criatividade do homem é algo de uma imaginação surpreendente. Nós vivemos atualmente a chamada cultura do cancelamento e suas ideologias. Elas são apresentadas como prática de movimento até mesmo legitimados na sociedade. Hoje você pode estar em qualquer lugar, seja na casa, no trabalho, na igreja, e você pode sofrer essa cultura, a chamada cultura do cancelamento. É uma prática recorrente e comum nos dias de hoje. Mas será que está correto nós incorporarmos dentro da igreja certas práticas? Nós vamos, através desse texto de Hebreus, ao qual nós discorreremos durante esta ministração, o que Deus pensa a respeito destas e outras práticas, que tem se inserido dentro do contexto cristão. Mas ainda que o homem se dedique na formação desses novos conceitos e pensamentos e que venham ser inseridos a essa cultura contemporânea, seja ela através da construção de vocábulos para dar ênfase e coerência aos novos conceitos, modificando a interpretação acerca dos princípios e valores éticos e morais os quais foram pré-estabelecidos por Deus desde o princípio e estão à vista na sua palavra essa criatividade exposta pela filosofia moral que é uma área que se dedica às ações e ao comportamento humano através de um estudo chamado ética a ética é uma palavra que deriva do grego ethos e significa hábito modo de ser comportamento e ela tem como fundamento explicar as regras e os fundamentos morais do ser humano de maneira racional legitimando esses comportamentos perante a sociedade e em nome dessa cultura contemporânea a sociedade ela acredita estar em constante evolução moral, social e espiritual. Então, em nome dessa ética, vai sendo construído um arcabouço conceitual. Ou seja, é uma espécie de grade de, de conceitos utilizados para desmembrar um problema específico, buscando diferentes soluções a partir de uma perspectiva. Nós vemos hoje... Esse tipo de cultura sendo introduzido dentro das igrejas de uma forma geral, até mesmo de uma forma muito sutil. E, através de determinadas situações que têm acontecido dentro das igrejas de uma forma geral, como eu disse, nós podemos perceber que, essa grade que vai sendo criada com esses conceitos, buscando diferentes soluções para uma mesma perspectiva, as pessoas têm procurado adaptar, têm procurado justificar certos comportamentos. E é exatamente sobre isso, como dissemos no nosso título, o comportamento cristão, um desafio do século XXI, é nós observarmos o que fala a palavra de Deus a respeito disso. E a palavra começar, começa dizendo que Deus vela pela Sua palavra, ou seja, Ele vigia sobre a palavra dEle, aquilo que Ele diz, dito está. Em Jeremias, no capítulo 1, no verso 12, a palavra diz assim: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, sobre-a para a cumprir. Ou seja, Deus está vigiando permanentemente sobre a palavra dEle. Em Provérbios 30, 5 e 6 diz assim, Toda palavra de Deus é pura, escudo para os que nele confiam, nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. E ainda em Apocalipse do Capítulo 22, dos versos 18 a 19, João diz: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Nós não podemos nos intimidar com as pressões. Essas pressões que geralmente nos são ou tentam ser impostas através, como nós dissemos, dessa evolução Cultural que a sociedade tem sofrido. Ou seja, hoje, com o lance da globalização, você acaba aprendendo a cultura de que, não, se vale lá, vale aqui também, se lá é assim, aqui também tem que ser. Ou seja, vivemos todos, percebemos que vivemos todos num grande barco chamado Terra e procuramos dentro deste modelo de comunidade global vivermos uma cultura única aliás a palavra ela nos adverte que o princípio do fim isto haveria de acontecer, a imposição que o inimigo coloca sutilmente aos poucos no mundo de uma forma global e tenta introduzir até mesmo nas igrejas essas culturas. Essas culturas que nós podemos dizer tem adentrado as igrejas. Fazendo com que o evangelho, a palavra de Deus. Seja não só distorcida, mas pregada com outras finalidades. E a respeito disso o comportamento dos cristãos tem sido alterado tem sido mudado e Deus ele tem nos ensinado através da sua palavra a teoria de como vivermos e o aprendizado ele tem nos capacitado através das nossas experiências e eu gostaria que os irmãos pensassem em quatro perguntas precisas para nós respondermos. Primeiro, o que nós temos feito para demonstrar às pessoas que não conhecem a Jesus e o quanto vale a pena seguir o que nós temos professado por fé? Ou seja, o que nós temos feito? Quais têm sido as nossas ações as quais nós temos praticado, que tem sido ou surtido efeito para demonstrar a essas pessoas que não conhecem Jesus, o quanto vale a pena segui-lo. A segunda pergunta que eu gostaria de compartilhar com a igreja para pensarmos, é como o amor de Deus tem impactado as nossas vidas, para que os ímpios possam dizer, olha só como eles se amam, nossa, mas é, é diferente aquilo que eles têm vivido, como o amor de Deus tem impactado as nossas vidas, e que essas pessoas, ao serem impactadas, possam também seguir o nosso exemplo. A terceira pergunta que eu quero compartilhar com a igreja é, onde está a unidade cristã? Em João 15,14, Jesus diz assim, Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E qual é a palavra que Jesus tem nos dado por ordenança para que nós pudéssemos entender o que Ele tem mandado nós fazer? Se nós observarmos os mandamentos, no primeiro mandamento, se rasgassem todos os outros mandamentos e o primeiro ficasse gravado no nosso coração, ali nós teríamos a palavra exata, precisa, sucinta e concisa, que nós poderíamos dizer, a partir daquela regra, vivermos de uma forma coerente, de acordo com a vontade de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. O próximo não é somente aquele que está próximo de mim, o próximo é o meu semelhante. E essa atitude é o que vai nos fazer resgatar algo que também é próprio do cristianismo. Em que momento nós nos unimos? Então, pensando nessas três perguntas, nós podemos dizer que quando é que nós reconhecemos a presença de Deus na vida de alguém? É pelas atitudes, é pelo comportamento do dia a dia, diante das adversidades. Porque os frutos do Espírito, eles são manifestos na minha e na tua vida. Em todos os momentos, atestando a nossa intimidade com Deus. Alguém disse... Certa feita que o caráter, o caráter de um homem não é produto da circunstância Mas aquilo que sobrevive apesar de tudo Então, apesar de tudo que nos acontece O nosso caráter, ele vai estar definido Daquilo que sobrevive Apesar de qualquer circunstância E aí nós podemos ver Manifesto A presença de Deus Na vida de alguém Os deveres sociais Que nós encontramos Em Hebreus 13 Começa assim irmãos Seja constante o amor fraternal. Jesus ele nos deixou claro e expresso um mandamento específico sobre essa palavra no seu evangelho, segundo escreveu o apóstolo João no capítulo 15, dos versos 11 e 12, que ele diz assim, Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, esses deveres sociais e espirituais que estão descritos no livro de Hebreus, no capítulo 13, do qual nós vamos discorrer agora, a ministração dessa palavra começa falando sobre os deveres sociais e, se, e dando sequência nos deveres espirituais. O primeiro dever que nós devemos ter então, é ter este amor fraternal, da forma expressa como a palavra nos diz. O segundo dever, no capítulo 2, diz assim, Não negligencieis a hospitalidade, porque alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Ser hospitaleiro, receber bem, receber como gostaria de ser recebido. O terceiro dever, lembre-se dos que sofrem, lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados, olha que interessante essa palavra, se lembre dos encarcerados, como se estivesse preso com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivesseis sendo maltratados, é dessa forma que a palavra nos exorta a termos lembranças dessas pessoas. O quarto dever, no verso 5 do capítulo 13, diz assim, Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito De maneira alguma te deixarei Nunca, jamais Te abandonarei Como tem se comportado O nosso coração Diante dos nossos desejos Eu sei que essa é uma pergunta De foro íntimo E que cada um ao se olhar no espelho É bom se olhar no espelho nessa hora Porque você consegue ver a tua face E você consegue realmente perceber Aquilo que os teus olhos veem E o que o teu coração sente Ele diz que a nossa vida tem que ser desprovida de avareza Que nós devemos nos alegrar com tudo o que nós possuímos, porque Ele mesmo declarou, por motivo algum te abandonarei, jamais te desampararei. Isso não quer dizer que você não deva lutar pelos seus sonhos e conquistas. Ele está falando sobre a avareza. O quinto dever, que nós devemos prestar atenção, que é explícito nesse capítulo 13, da carta aos hebreus, fala sobre seguir o exemplo dos líderes, descrito no verso 7, onde ele diz assim, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé, que tiveram. Aqui irmãos, ele está, como dissemos, procurando nos trazer a lembrança, que nós devemos nos lembrar dos nossos líderes, aquelas pessoas que nos ensinaram a palavra de Deus, e nós devemos observar atentamente o resultado da vida que eles tiveram. E diz mais, devemos imitar a fé. Se nós pegarmos os nossos heróis da fé, ou aqueles que a palavra toda descreve, temos uma gama insondável e infinita de exemplos para seguirmos a respeito desta palavra que está escrita na carta de Hebreus. O sexto exemplo, ou o sexto dever que nós devemos pensar está no verso 9 que diz assim, Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado, com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam aqui ele está dizendo para nós não nos deixar influenciar pelas várias doutrinas heréticas porque o que é mais importante é fortalecer o coração pela graça e não por alimentos cerimoniais que não podem produzir qualquer efeito real para aqueles que neles confiam a nossa preocupação primária deve ser a palavra de Deus. O sétimo dever que nós devemos pensar se encontra no versículo 13, que diz assim: Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O que que quer dizer isso? Ele quer dizer o seguinte... saiamos pois, ao encontro dele... Fora do acampamento... Levando conosco... A mesma humilhação que ele suportou... Quando nós falamos sobre comportamento, irmãos... Nós precisamos entender que esse comportamento engloba tudo, aquilo que Jesus viveu, passou. Paulo chega a dizer, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós devemos pensar no nosso, na nossa maneira de agir, no nosso comportamento, Há uma famosa frase de um livro, se não me engano, que diz Em seus passos, o que faria Jesus? Então aqui, de uma certa forma, ele está dizendo Que nós devemos levar conosco a mesma humilhação que ele suportou Muitas vezes você vai ser atropelado por uma palavra não muito bem recebida que vai até mesmo machucar o teu coração e o teu ego? E qual vai ser o meu e o teu comportamento quando nós enfrentarmos situações como essa? Isso também faz parte desses deveres que nós devemos pensar como comportamento cristão, sendo estes um desafio neste século. No verso 15, nós podemos perceber um outro dever, que diz assim, Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, nós devemos oferecer continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o Seu nome. Ou seja, independentemente da situação, sermos gratos a Deus, louvarmos o Seu nome, independentemente da situação. Porque como lemos nos versos anteriores, Ele tem cuidado de nós. Um outro dever que nós devemos incorporar na nossa lista destes compromissos nós vamos encontrar no verso 16 que diz assim não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação pois com tais sacrifícios Deus se compraz o que, que ele está dizendo? Não vamos negligenciar a contínua prática do bem, pois que é destes sacrifícios que Deus muito se alegra. Constantemente no nosso dia a dia, nós vamos vivenciar situações onde este dever vai estar diante dos nossos olhos. Vinha eu para a igreja, e eu sempre digo que Deus nos mostra a teoria e nos dá a experiência e ao passar numa sinaleira o sinal fechou e alguém estava com uma placa me ajude e eu estou com fome Sem hipocrisia, irmãos, a primeira coisa que passa pela nossa mente ao olharmos a figura de uma pessoa naquela condição, e geralmente o primeiro pensamento que nos vem aos lábios é, será que realmente é para comer? Será que não vai se drogar? Será que ao pensar que eu estou alimentando um ser humano, eu vou estar contribuindo para mais um degrauzinho da sua caída espiritual? Entenda como é, é difícil tomarmos muitas vezes certas decisões baseado naquilo que os nossos olhos veem. Mas aqui a palavra é clara, ela é precisa, quando ela nos diz que nós não devemos negligenciar a prática do bem. E sermos cooperadores. Então, eu saí dali pensando, eu fiz a minha parte. Muitas vezes você pode dizer, ah, mas irmão, eu não dou dinheiro em sinaleira não faço nada, ok está tranquilo mas tenha consciência de ao menos sair, dar uma volta, encontrar o que comer, voltar àquele lugar e entregar o que comer àquela pessoa e eu não estou dizendo com isso que você tem que parar em cada sinaleira e ajudar todo mundo eu estou dizendo é que se você sentir empatia de ajudar alguém, naquele momento, tendo isso como um compromisso, de um dever social cristão, não fique só na vontade, faça, Deus se agrada de ações, no verso 17, nós temos mais um dever, que fala sobre a obediência aos líderes. Diz assim... Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque não aproveita a vós outros. Ou seja... Aqui a palavra está nos dizendo para sermos obedientes aos nossos líderes espirituais e submissos a autoridades que exercem, pois eles zelam por nós como quem deve prestar contas dos seus atos para que ministrem com alegria e não murmurando, porque é dessa maneira que tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Dentro desse comportamento, nós temos visto em muitos lugares, pessoas dentro da igreja não se sujeitando à autoridade espiritual dos seus líderes, dos seus pastores, querendo criar, como nós dissemos novos conceitos a respeito das coisas que Deus já tem pré-estabelecidas, querendo introduzir muitas vezes o conceito mundano a respeito das coisas, ou seja, invertendo completamente a ordem pré-estabelecida por Deus, ou querendo achar um jeitinho de colocar emendas dentro da constituição espiritual que Deus nos entregou, que é a sua palavra essa palavra não aceita PEC, nem emendas nem retiradas porque como nós lemos Deus vela pela sua palavra e o que, que aqui está aqui tem que ser cumprido de A a Z no verso 18 a palavra diz que nós devemos praticar a intercessão. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Aqui ele está dizendo que, ele está pedindo oração, porque tem a certeza de caminhar com a consciência limpa, e desejando viver de um modo honrado, em relação a todas as áreas da vida. Nós temos logo mais. A nossa sala de oração. Então se você quer. Cumprir com os seus deveres sociais e espirituais. Eu te convido a estar aqui conosco. Logo mais na sala de oração para que nós possamos estarmos juntos intercedendo pelas causas que a igreja tem colocado diante de Deus. E temos visto as respostas que Deus tem nos dado, mostrado o quanto Ele é fiel às Suas promessas, na Sua Palavra. Por último, e voltando ao primeiro mandamento, que seja constante o amor fraternal, ame os seus irmãos de fato e de verdade. Com ações, não só de boca. Olha o que diz em 1 João, no capítulo 3, dos versos 14 a 20. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si, nisto conhecemos o amor. Preste atenção nesse versículo. Nisto conhecemos o amor Que Deus deu a sua vida por nós E devemos dar a nossa vida pelos irmãos Ora, aquele que possuir recursos deste mundo E vir a seu irmão padecer necessidade E fechar-lhe o seu coração Como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, chega a ser, irmãos, constrangedor tocar em assuntos assim. Ter que trazer a lembrança, muitas vezes, casos como esse. Eu tenho recursos, como diz a palavra. Aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Diz assim, na sequência, filhinhos, para entendermos o complemento, porque como eu disse, chega a ser constrangedor, temos que discorrer sobre o versículo anterior. Não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, Certamente Deus é maior Do que o nosso coração E conhece todas as coisas Então amar o nosso irmão De fato e de verdade É amar mais do que Apenas com as palavras É vermos a necessidade Termos a condição E fazermos alguma coisa Este é um dos deveres Que nós devemos observar Neste comportamento, eu chego a dizer, irmãos, muitas vezes assim, peço que Deus nos livre do nosso pecado mais evidente nesses tempos, que é a incredulidade. A incredulidade ela não nos permite dar crédito à verdade de Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu leio, a gente fica... Mas será? Será que é bem assim mesmo? O grande problema... É que nós... Nós não somos acostumados com um Deus que é amor. E João 3,16 diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É certo, é sabido, que muitos de nós, ou a grande maioria, ou todos nós, dificilmente daríamos a vida do nosso filho por algum outro irmão. Mas aí eu caio Nesse momento Num contraponto Que é quando a palavra nos diz Que devemos dar a vida Pelos nossos irmãos em que Situação Nós nos colocamos Quando nós somos confrontados A este dever social descrito na carta de Hebreus, no primeiro versículo, quando diz, seja constante o amor fraternal. Quantas vezes nós nos aproximamos de Deus sustentados pela nossa boa conduta moral e religiosa? E quantas vezes nós fugimos da sua presença... Tendo em vista os nossos pecados Quando a gente Está andando naqueles dias Naquela semana que Está agindo de forma impecável né? Eu vou me apresentar diante de Deus Chega lá né? Bate no peito Estou aqui Senhor E quantas vezes nós fugimos da Sua presença quando nos são apresentados os nossos pecados? Cuidado com as Suas orações diligentes, com os jejuns e os dízimos que têm poder de convencer que você não é como os demais, você é diferente a sua conduta religiosa impecável, ela não vai salvar você. Deus se agrada de um coração sincero e contrito. É por isso que eu disse, nós não somos acostumados com um Deus que é amor. Nós costumamos mensurar o amor de Deus pelas nossas ações, pela maneira como agimos, mas Deus não é assim. E é por isso que Ele nos conclama todo um tempo, para que venhamos e aprendamos dEle, que é manso e humilde de coração. Deus tem muito mais a nos ensinar do que o que nós imaginamos ou pensamos. Para finalizar irmãos Eu gostaria que nós pensássemos Sobre quatro princípios Da ética como falamos Anteriormente O primeiro princípio É o cuidado A essência humana reside No cuidado Tudo aquilo que eu amo Eu cuido E tudo que eu cuido eu amo a ética do cuidado talvez seja hoje a ética mais urgente da humanidade. O segundo princípio é o respeito. Qual é a atitude que eu devo ter diante do outro? Agir de tal maneira que as minhas ações respeitem as pessoas o terceiro princípio é a responsabilidade nós não podemos fazer qualquer coisa de qualquer jeito isso tem a ver com a consciência do ser humano é se dar conta das consequências dos nossos atos e o quarto princípio e não menos importante é a solidariedade Ter compaixão Não é ter pena do outro Não é dizer, ah, coitadinho É conviver com o outro É não deixar que ele sofra sozinho O terrível do sofrimento, irmãos Não é o sofrimento em si Mas é a solidão do sofrimento quem já passou ou passa por isso, sabe exatamente do que eu estou falando. Nós devemos trabalharmos em nós o exercício de um sentimento chamado sentimento de alteridade. O que vem a ser isso é eu saber me colocar no lugar do outro, resumindo tudo o que nós falamos. Eu saber me colocar no lugar do outro. E enxergar pelos olhos do outro. Sem crítica. Sem julgamento. Mas entender o sofrimento. Ser solidário. Para finalizar, quero deixar. Para a meditação dos irmãos. A respeito... Deste comportamento cristão, o qual nós discorremos nessa ministração, na carta aos hebreus. O qual, eu digo, é um dos maiores desafios do crente nesse século 21. Quero deixar um versículo que está em Romanos 12,15, que diz assim. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Antes de encerrar. Eu quero orar com os irmãos. Para que Deus possa manifestar. No meu e no teu coração. Tudo aquilo que foi. Discorrido. Nessa ministração. Pela palavra de Deus. Sendo orientado pelo Espírito Santo eu confesso aos irmãos que não foi fácil trabalhar um tema tão delicado um tema tão presente nas nossas vidas e onde envolvem muitas questões mas que Deus possa de uma forma como diz a palavra. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que nós possamos aprender através do Espírito Santo. A exercitarmos todas essas questões que foram aqui levantadas nesse estudo. Eu convido você a fechar os teus olhos. E orarmos a Deus antes de encerrarmos essa ministração. Amado Deus. Nós nos colocamos na Tua presença Ouvimos da Tua palavra E percebemos que o Teu recado é claro A cada um de nós, Senhor Nós pedimos que Tu ilumine as áreas da nossa vida Nos mostre, Senhor, aquilo que precisamos mudar que a ação do teu Espírito Seja contundente nessas áreas Ajuda-nos a termos A capacidade De tomarmos novas decisões Naquilo que temos falhado e pecado Diante de ti E do nosso próximo Transforma o que precisa ser transformado Porque nós queremos Sermos parecidos contigo na essência e na íntegra das nossas vidas, Deus. Fala o nosso coração, continua ministrando, de maneira que possamos, Deus, sermos alcançados pela tua misericórdia e a tua graça. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, o avivamento. Ele é um movimento Que Deus tem levantado Nas igrejas Mas esse avivamento Ele tem princípios básicos Que precisam ser seguidos E Deus hoje nos mostrou De uma forma muito clara o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, de forma individual, para que no coletivo, Deus possa manifestar a sua glória e a sua graça nas nossas vidas. E através das nossas vidas. Deus seja contigo e abençoe nessa semana. E que tudo aquilo que foi falado possa ser posto em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.